Onde eu morava era na Zona Leste, né? Tipo, a escola creche mais próxima era assim, tinha que pegar lotação ou ônibus. Então creche, creche, creche, na questão do governo, eu nunca tive acesso. No caso minha filha, né? Que é a mais velha, nunca teve acesso. E... Prazer que ela estudou com três anos, eu tive que pagar. Aí o dela foi, foi pago. E atualmente ela estuda na, pelo governo. Né? E se tivesse a creche, para mim seria bem mais fácil. Porque é, eu ia ter tempo para fazer as coisas é, sem me preocupar, é, saber que eu ia poder de outra forma até mesmo deixar no churrasco para eu poder trabalhar no, no, de carteira assinada, tudo direitinho. Porque querendo ou não, eu trabalhando a bolsa, eu trabalho é o dia todo morando à noite. Então eu já não tenho tanto tempo né, para estar com, com elas apesar de eu estar dentro de casa. E com uma creche não. Com uma creche seria bem mais fácil, deixar, veria, trabalhar. Se fosse o caso de, de, de conseguir, pelo menos, alguém para ir buscar, já era bem mais fácil. Eu trabalha, trabalharia né, em, em horário é, comercial, então, com certeza, com uma creche, para a menor, já ajudaria bastante. É, é corrido, tipo, eu acordo cedo e aí eu tenho que ajeitar minhas coisas, é, já já tipo já deixar ela alimentada já deixar ela banhada para eu poder sair para comprar as coisas aí nisso eu, eu, é uma preocupação porque o pouquinho que eu deixo com com a tia às vezes a avó dela tá por aqui peço para olhar e, e aí quando eu volto aí já tem a questão do almoço então eu é bem difícil para mim bem difícil mesmo na minha da minha pequena eu já tinha conversado até com ela que se tivesse como a gente pagar uma creche, se tivesse, porque realmente é muito difícil ter, é, você conseguir inclusive uma vaga numa creche, numa creche integral, muito difícil mesmo. É triste né, de ver, porque agora sabendo é, que aquilo ali poderia estar beneficiando a minha filha, não só a minha filha, com muitas crianças aqui na comunidade, porque se vocês passarem ali embaixo, você, um pouquinho lira, né? Criancinha já brincando, é, tão dispensa, porque a, a mãe às vezes está trabalhando, porque precisa levar um alimento, aí deixa a criança. Então, da, da, aí é triste. E vendo do jeito que está, com, com, com tanta coisas para se preocuparem, é, poderiam. Isso aí já. Você me falou que é de 2016, né? Então, 2022 há muito tempo, é, querendo ou não é um, é um dinheiro que, que foi e até agora não teve retorno nenhum.